Olá amigos, olha eu aqui mais uma vez Canal Ferreira Top e Numismática Hoje eu estou trazendo uma novidade para vocês O um quadro para moedas O um quadro mesmo, o um quadro ah. Para moedas das Olimpíadas 2016 E vou mostrar para vocês aqui A coleção colocada no quadro Vamos começar aqui pela da bandeira em cima a Primeira Você está andando para ver, dá e na sequência temos aqui atletismo, natação, golfe, para triatlo, aqui basquetebol à esquerda, a vela, a paracanoagem e rugby. Aqui no canto rugby. Aqui mais abaixo nós temos o futebol, voleibol, nós temos. Nós temos aqui os Jogos Paralímpicos, o Judô e o Box. Box, natação paralímpica, Vinícius e o Tom. Pronto. Deixa eu dar uma panorâmica aqui do quadro para vocês agora. para ver Acho que tá dando para vocês verem agora. Pronto, tá aí a coleção 16 moedas das Olimpíadas. Ok? Agora nós vamos fazer uma apresentação melhor desse quadro, como fazer o um encaixe das moedas e tudo, né? Ok? Vamos lá. Não vou nem comentar para não atrapalhar e vocês prestarem atenção. Vou deixar seguir né? Ó, um encaixe Bom, queridos, para hoje é o que eu trouxe para vocês e o próximo vídeo eu trarei mais novidades, mais contundência, mais detalhes para enriquecer o conhecimento das pessoas que nós precisamos ter conhecimento da nossa numismática. Tchau.